Bendito seja o nome do Senhor, amados ainda de pé, abramos por bondade as nossas Bíblias no livro de 1 a Reis, 1 de Reis, capítulo de número 19. Bendito seja o santo de Israel. 1 de reis, capítulo 19. 1 de reis 19 vamos ler a partir do versículo 5 sendo estes versículos 5, 6, 7 e também o versículo de número 8 1 de reis 19 5, 6, 7, 8 glória a Deus palavra do Senhor diz assim amados e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro E eis que então Um anjo O tocou e lhe disse Levanta-te E come E olhou E eis que a sua cabeceira Estava um pão cozido sobre as brasas E uma botija de água e comeu e bebeu e tornou a deitar-se E o anjo do Senhor tornou -se segunda vez e o tocou e disse Levanta-te e come porque muito comprido te será o caminho Oito Levantou-se pois e comeu e bebeu E com a força daquela comida caminhou Quarenta dias e quarenta noites Até Oreb O monte de Oreb quer dizer o monte de Ainda de pé Versículo 5, preste atenção E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro Elias estava dormindo debaixo de um zimbro E eis que então um Um O tocou e disse Levanta-te e come e olhou e eis que a sua cabeceira Estava um, um. Cozido sobre ais As. Preste atenção, estava um, um. Cozido sobre ais As. E uma botija de As. Água Água eu, eu vi alho Anjo, pão Brasas e botija De água Versículo 5 e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro e eis que então um <risos> versículo de número 8 e olhou e eis que a sua cabeceira estava um um <risos> amados, você está acompanhando a leitura? então em alto e bom som um <risos> versículo de número 6 e olhou e eis que a sua cabeceira estava um <risos> cozido sobre ais <risos> e uma botija de no versículo 5 encontramos um anjo. No versículo 6, segundo elemento, pão. Ainda no versículo 6, terceiro elemento, brasas. Ainda no versículo 6, quarto elemento, botija de água. Anjo, pão, brasas e botija de água. Anjo, pão, brasas e botija de água. Anjo, pão, brasas e botija de água. Anjo, pão. Pode sentar. Yes. Todos aqui conhecem de quais saltiãs é esta passagem. Presta atenção porque eu quero ganhar tempo e eu não quero causar enfados, queridos irmãos. Primeiro que já passa das 21 horas e eu sei que daqui para frente é só fadiga se o pregador não tiver graça. E ficar ouvindo Deus a gente fica até amanhã. Agora ficar ouvindo o homem é difícil. Por isso então, eu quero que você preste atenção porque 40 minutos dá pra gente ouvir um homem deus a gente ouve até a eternidade então vamos ver se em menos de 20 a 30 minutos a gente conclui a fala que deus colocou em nosso coração para não causar enfado aos queridos irmãos preste bastante atenção todos aqui conhecem essa passagem todos conhecem de coi salteado que isto aqui trata-se de elias fugindo uma mulher cujo nome era como era o nome da bruxa como era o nome da bruxa Jezabel Jezabel para quem não sabe era a rainha mulher do rei Acabe e por que não dizer do pamonha rei Acabe esta mulher ela era uma mulher terrível Má Perversa, endemoniada, encapetada Essa mulher Não tem como queimar, mas já morreu E apodendo as tuas palavras Por isso é bom a gente falar com muita consciência De natureza, queridos, que Esta mulher aqui Mandaram trazer das suas terras Uma estátua muito grande segundo a história sete metros acima das muralhas e do portão principal da entrada de Jerusalém mandaram colocar essa estátua assim como quem recepcionando quem chega e quem quisesse adentrar a Jerusalém segundo a história tinha que passar por debaixo das pernas desta dessa estátua cujo nome era baal e do lado dessa estátua de baal colocaram a estátua de uma deusa cujo nome era azera que segundo a mitologia era a mulher de baal e esta azera tinha 400 profetas e este capeta chamado baal 450 profetas esta mulher dissera para o seu marido A partir de hoje 22 horas Sendo 22 horas Ninguém mais pode sair à rua E ela transformou isso em decreto de lei E o cabra subia no arauto Tocava a trombeta e dizia É silêncio Toque de silêncio Israel E ninguém podia sair à rua Era uma treita Era uma manha Era um arapuca era um jogo de Satanás. Por quê? Porque aos pés da estátua de Baal, na entrada da cidade, tinha dois cestos muito grandes. Como ninguém saía à rua, era proibido sair à rua após as 22 horas. Os profetas de Baal e de Azera vinham e colocavam pães. Nos pés da estátua enchiam os balaios, os cestos de pães. E Baal era tido como deus da festilidade, porque os 450 profetas apregoavam. Adorem a Baal, porque Baal faz chover pão. Toda de manhã tinha pão lá, ou pães no cesto, porque os profetas colocavam. Mas não tinha como provar. Porque ninguém saía à rua. Sair à rua era crime. Até que um bando de profetas, diz a história, não dormiram e saíram de madrugada. E flagraram os profetas, entre aspas, colocando os pães nos pés da estátua. Contaram para Jezabel. Jezabel mandou matar todos os profetas. Só escapou um. E foi Elias, porque fugiu para as montanhas, sete mil pessoas que acreditavam nos profetas também fugiram para as montanhas para não se curvar diante de Baal. É aquilo que Deus diz: eu separei, ainda guardei Elias, sete mil. Não foi sete mil profetas, foi sete mil fugitivos. Somente Elias escapou como profeta, ele estava certo, não era mentira. E foi apregoado que deveria-se adorar a Baal e não a Jeová. Porque Baal era quem mandava chuva. Porque Baal era quem cuidava da cega. Porque Baal era quem cuidava das plantações. Era Baal quem enchia os rios. Era Baal que fazia chover pães. Os que ficaram, acreditaram, entre aspas, Alguns e outros se curvavam-se diante de Baal para não morrer, até que um dia Elias apareceu e disse, rei Acabe e Jezabel, Baal não é Deus de festilidade e coisa nenhuma, Baal não manda chuva porque Baal não existe E ainda que existisse não teria poder para mandar chuva Porque é o dono do cosmo O dono do universo O dono da terra e de toda a sua plenitude É o grande Deus que fez os céus e também a terra Olha! yes Baal é Deus Elias não é Baal é Deus Elias não é É Baal quem manda chuva Elias disse não é E eu vou provar que não é Baal manda chuva assim? É Baal que enche o rio que corre A saber o Jordão Ele disse não Eu vou provar que não é Então me prova, Elias disse Já que é Baal que manda chuva Então manda chuva a partir de hoje Que eu quero ver Baal Segundo a minha palavra Não vai chover Em nome do Senhor Jeová Ei, Aleluia Bate palma crente abençoado Manda chuva, mal que eu quero ver. Ó, oh, eu vou ali, volto já. Quando chover, eu volto. Visto, E a Bíblia diz que por três anos e meio, senhores, três anos e meio não chove em Israel. Aí tu ia na fronteira da Israel, fronteira aqui, aqui, fronteira aqui. Um pé em Israel. E outro pé na fronteira Aí tu molhava esse lado todinho de chuva E o lado de cá não Só não chovia em Israel Vai brincar com palavra de profeta? A pastora fora feliz quando ela dissera Crede nos meus profetas E prosperarei Diz a palavra Falando uma visão que Deus dera Para o bispo concernente ao óleo De natureza queridos irmãos Queridas irmãs Que não chovia até que Elias aparece todos conhecem a história Elias vai até o monte <risos> E antes que Elias fosse ao monte, olha que coisa linda Lá vem Elias Três anos e meio E lá vem um cabra de lá para cá Também no mesmo caminho Choque Acidente de percurso Lá vai De repente Elias olha para aquele cabra assim de... Você está indo para onde? ele disse, eu estou indo lá na fronteira consultar o bruxo para saber se, como é que é? consultar quem? volta, e o cabra abriu o gás chegou lá, o rei disse, e aí? o bruxo falou o que? ele disse, não fui lá não como não? eu ia mas um, um homem me parou no meio da estrada tirou a cinta me botou para correr O homem disse, porventura não existe Deus em Israel Para ir consultar a bruxo Ele falou assim, falou Ele falou o nome dele, falou não senhor Se eu esperasse, eu ia ouvir o nome, mas eu ia apanhar Aí eu corri Como é que esse homem estava vestido? Aí falou das vestes de Elias Ele tinha assim um, um couro de camelo envolto no corpo E amarrado numa cinta assim quando falou das vestes de Elias, o rei gritou É Elias O tisbita O que é que eu aprendo aqui? Crente O salvo Ele é conhecido pelas suas vestes também Sim senhor Não vai misturar uso e costume Tu vai ficar mais perdido que segue de tiroteio Estou falando vestes Tem uns cabra por aí que se veste Parecendo o filho do capiroto umas irmãzinhas que abre a boca e diz eu sou filha de Jeová, mas está vestida parecendo a filha do cão você está entendendo o mistério? tem uns irmãozinhos que dizem que é filho de Deus mas está vestido parecendo o filho do capiroto e ainda abre a boca e diz que Deus é dono da prata também do ouro e tu veste parecendo que Deus é dono do cobre também da areia, das pedras que não valem nada olhe para você irmão e diga para ele Deus vai mudar o teu guarda-roupa, vai agora virou é moda, você tem que andar com a gravata língua de vaca, com que chute no pé ou a conga do bico branco com a calça pescando siri Aquele cinto, do tempo de 1900, me esqueci, ou até aquele cinto que Napoleão Bonaparte usava na Primeira Guerra Mundial, e por que não dizer que ele parte cabelo do lado, bota bilantina, um paletó ali, estrado, com um brochão bem grande, Jesus que o salva. Isso não é roupa de crente, não, isso é roupa de ludo, joro na época que cortava a piada. Você vai se vestir como crente, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, louvado, seja Deus. Não, não, Caio. Elias o desbita, Elias partiu para lá, lá veio o rei para cá, Elias perturbador de Israel, ele disse não senhor, alto lá, eu não tenho perturbado a Israel, quem tem perturbado a Israel é tu. Israel não tem comida hoje por causa de você, Israel não tem água, se quiser água tem que pedir arrego lá na fronteira, o culpado é tu. mas culpado foi você que disse segundo a minha palavra, mas você não disse que Baal era o tal? você não falou, agora você está dizendo que o padre sou eu, quer dizer que você reconhece que há poder nas minhas palavras, é isso? não, mas Baal é Deus sim, você sabe que ele não é Deus, coisa nenhuma, cabe, você está com medo de Jezabel lhe dar um couro, porque esse capeta que trouxe para cá foi ela, pamonha, Baal é Deus, ele disse não é, vamos até o monte, todos com essa história, e lá no monte, Deus se manifesta, mostrando que Ele é o Senhor. Resumindo, Elias disse, Israel, está provado que o Senhor Jeová é Deus? Sim. Quebrou o altar de Baal? Quebrou. E os profetas Elias, o que, é que a gente faz? Esta praga aí é igual a pior se não matar, rende. Então toca lá, peixe. Era um tal de profeta descendo cena ladeira Era israelita correndo atrás Oi, não me bate, não bate o que, acaba ruim Cerca de 850 profetas morreram E o nome do Senhor foi glorificado Louvado seja bem oh, Pode observar Baal continuou sendo adorado em anos diversos, mas nunca mais teve profeta. E se tu chegas em Israel, não na capital turística, mas na Bélica, Tel Aviv, tem uma, uma praça, por que não dizer a praça principal? E tem uma estátua muito grande. E aos pés dessa estátua, uma estátua muito grande. E aos pés dessa estátua, dois altares e um monte de pessoas ali no pé da, ao pé da estátua. E embaixo está escrito, em memória ao profeta Elias, pela sua vitória sobre os profetas de Baal. Olhe para mim aqui só tem um detalhe amados Elias pagou um preço muito caro porque da morte desses profetas de repente chegaram para Jezabel e disseram, olha, não tem mais nenhum profeta porque Elias apareceu e botou na cabeça do povo que os profetas tinham que morrer Elias, aí ela gritou o dia vai raiar o dia vai vir mas a cabeça de Elias não vai estar no lugar não caso contrário eu não sou a rainha Jezabel o dia virá, mas eu vou arrancar a cabeça de Elias a cabeça de Elias estará prêmio eu pagarei X pela cabeça dele traga-me Elias aqui ah, alguém chega para Elias e diz Elias foge porque Jezabel quer a tua morte Elias mas que depressa desceu do monte e lá vai Elias correndo um certo dia eu disse para mim mesmo se fosse tu, tu corria Abílio e eu disse pra mim mesmo tu sabe que tu não corria Abílio e por que que ali surgiu Abílio porque não aprendeu contigo, né Abílio porque se fosse eu não corria, corria Abílio, isso é eu falando comigo mesmo igual um doido dentro de casa, novo convertido corria não pergunto-vos como é que um cabra enfrenta um duelo desse, enfrenta rei, enfrenta isso, enfrenta aquilo e depois foge de Jezabel, me explique aí pelo amor de Deus o profeta que um certo dia chegou um capitão, tu sabes lá o que é um capitão? são três estrelas aqui por riba das platinas e mais 50 soldados, e diz: Tu não és homem de Deus, coisa nenhuma. Se tu és homem de Deus, prova-me! Desce aqui agora! Elia disse: eu sou homem de Deus, quem vai descer, não sou eu, não, caba ruim. Quem vai descer é uma lasca de fogo para consumir tudo os 50. Quer ver? Na mesma hora. Aí daqui a pouco lá vem outros 50 e vê as cinzas ali do, capi, do, do capitão dos 50. Olhou assim e gritou: com a gente é diferente. Ah, desce aí para eu ver Se tu desce eu te pego Se tu desce eu te prendo Desce aqui que eu quero ver Se tu, você não é homem não Isso é história, está entendendo? Se tu é homem dá tapa que eu quero ver Não bate, é isso que o diabo quer Bate, bate, o diabo sabe que você é homem Nunca viu essas afrontas? Se você é homem então me bate aqui bate. Se tu é homem bate aqui Já viu isso? Você não é homem coisa nenhuma, não é homem não Está entendendo o mistério? Se você é homem, desce aqui Tu não és homem, prova, prova, prova Não me prova que tu és homem Se tu és homem, desce aqui Elias disse para o segundo grupo Se eu sou homem, quem vai descer não sou eu Se eu sou homem de Deus, quem vai descer é uma lasca de fogo E vai engolir você e 50 Na mesma hora Igual E como é que o um homem que não tem medo De cento e dois homens Foge da mulher E aí? Me explica esse negócio. Eu já metralhei Elias, gente, eu já bati em Elias de pau de quina, de como é que pode, não pode, como é que pode, não pode. Aí eu vou e volto, eu vou e regresso. Se eu sou Elias, eu já tinha fugido há mais tempo. Hoje eu digo isso. Tu está pensando que Jezabel era qualquer um, era? Tu está pensando que Jezabel tinha negócio de conversa com ela? Não, essa praga tinha tanto cão. Essa bruxa, pastora Leia, tinha tanto capeta, que nem um demônio estava nessa praga. Ela ia andando os capetas atrás. Ela volta assim, põe assim, não, não. O cão tinha, tinha medo dela. E tinha hora que ela dizia: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, capetas ah, capetas? Não, não, volta a Jezabel. Capeta, volta a Jezabel. Ela entrava dos demônios, os demônios ficavam tudo endemoniados De tão ruim que essa praga era Sério, com cão figura de gente Olha só, ó, ó Eu li o versículo 5, 6, 7 e 8 Aí lá vai Elias, fugindo Elias sabia que uma paradinha podia valer a sua própria vida. Quem está gostando, diga amém. amém. que é isso? Aleluia. Elias sabia, senhores, que uma paradinha podia valer a sua própria vida. Elias sabia que o parar podia acabar com a história de Elias. Por isso ele não queria parar por nada. O intento de Elias, diz o versículo 8: Era chegar em Oreb. Elias intentava, ele não estava indo à deriva. Ele tinha um destino final. Ele tinha um alvo. Elias queria chegar em Monte de Oreb. Quer dizer, Monte de Morada de Local de encontro com. Elias queria chegar em em em, em Oreb. Elias queria chegar em Oreb. Gente, ele não estava fugindo para o Egito. Gente, ele não estava fugindo para o Brasil. Gente, Elias não estava indo para Bahia, não, gente. Elias estava indo para Oreb. Sabe o que é que Elias estava pensando? Se eu chegar, ele não estava, ele estava indo buscar reforço. Ele conhecedor das suas fragilidades, ele estava indo para Oreb gente, não era para o mundo, não é. Não. Ele estava indo para Oreb, para mais perto de Deus, você está entendendo? Na cabeça de Elias, se eu chegar em Oreb, eu estou seguro. Oreb é onde habita o Senhor Jeová. E lá tem a sombra do onipotente sobre aqueles que descansam nele. Elias pensava: se eu chegar lá, estou seguro. Se eu chegar lá. Este Asabel não me peca. Assim pensava Elias. O intento de Elias era chegar em Oreb. Mas o versículo 5 não diz isso. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Isso aqui é jeito de quem quer chegar em Oreb. Vamos ser sinceros. Dormindo debaixo de um zimbro abençoada. Isso aqui é jeito de quem quer chegar em Oreb. É não, irmão É não Não é Por que será que a gente encontra Elias Deitado em, debaixo de um zimbro? É porque Ele era preguiçoso? Não Porque não zelava de sua própria vida? Não Ele não tentava chegar a Oreb? Também não, amados, ele tentava sim Agora, olha que mistério ó, ó. E eis que então Um anjo o tocou ele disse levanta-te e come e olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as e uma botija de observe que após esses quatro elementos antes dos quatro elementos dormindo após os quatro elementos elias só para em Oreb. caminhou 40 dias Oreb era longe gente 40 dias e 40 noites você sabe lá o que é isso caminho de um dia, segundo a Bíblia é de 36 a 38 quilômetros imagina aí 38 vezes 40 imagina amados, olhe bem para mim aqui Elias queria chegar em Horeb, pastor Abílio queria, mas de forças próprias, jamais chegaria Elias careceu de quatro elementos básicos que lhes levara até Oreb. Nós, como igreja, também somos representados por Elias. Em uma aula teológica, vós outros podeis aprender que Elias é um tipo da igreja. Porque tipo vem antes E o antítipo é o cumprimento A igreja o antítipo de Elias Elias representa legalmente a igreja do Senhor Elias estava indo para Oreb. Quantos estão indo para Oreb, Para o céu, morada de Deus, levante a mão e glorifique ao Senhor Só tem um detalhe amados Elias careceu de quatro elementos básicos para chegar a Horebe Em esses quatro elementos, jamais Elias chegaria a Horeb quatro coisas que levaram Elias a Horeb quatro elementos que levam a igreja a Horeb, primeiro anjo segundo pão terceiro brasas, quarto botija de água, observe que após esses quatro elementos Elias corre e só para lá Nesta caminhada para Oreb, amados, eu tenho visto muita gente. Tem gente que passa por mim assim, ó. Vai para onde, Oreb? Bora, Tia Vexa, caba mole. Bora! Já viu? Dois, três anos depois a gente vai andando. A gente conta aquela pessoa, dois, três anos depois. No beiro, na beira do caminho, debaixo de um zimbro. E aí, rapaz? Cansei, bora rapaz, você passou por mim há três anos atrás, no, no fogo tremendo aleluia, glória a Deus oh glória, Jesus vem, vem oh glória, um bora vaso, opa, orebe e agora o que foi que houve? bora rapaz aí ele vira seis horas por que pastor? todas seis horas ele dobra os joelhos e ora? não, seis horas por mim seis horas por mim seis horas por mim Eu acho lindo aqueles crentes fraquinhos, que lá vai, não aguenta mais, mas vai lá. Quando não aguenta mais, agacha, vai engateando, aí deita, vai se arrastando, mas vai. Fraquinho, pequeno, perdão, mas lá está ele. Não aguenta mais, todo perebento, capenga na fé, mas lá vai ele. Não põe por nada, lá vai ele. <risos> Olhe para si, irmão, e diga: não saia do caminho por nada. Ele não ouviu direito, repete para ele assim: ó, ó, ó, repete para ele assim, ó, mesmo fraquinho, permaneça no caminho. Olha para ele de novo e diga: Horeb é logo ali. Olha para ele de novo e diga: nem que seja arrebentado como a roda de terceira, tu vai chegar em Urebe, vai. precisamos para chegarmos ao Oreb primeiro, anjo bote isso na sua cabeça, sem anjo nada feito toda e qualquer aula teológica que exclui a matéria angelologia é cética é diabólica é do capiroto o ministério angelical está em evidência isso é bíblico cada crente tem um anjo do seu lado isso é bíblico Jesus disse isso e se Jesus disse, está dito Mateus capítulo 18, versículo 10 está escrito assim vede não desprezeis nenhum dos crentes nenhum dos meus pequeninos ou destes pequeninos porque eu vos afirmo que os seus anjos isso é bíblico Hebreus capítulo 1, versículos 13, 14 e 15 Porventura os anjos Não são enviados de Deus Para guardarem aqueles Que iam de herdar a salvação Pedro disse, cuidado irmãos Pedro falou, cuidado O diabo vosso Adversário Anda ao derredor de vós Brabo igualmente a um leão Porque ao derredor e não ao redor vem cá abençoada, vem cá, fazer uma simulação santa aqui, vou explicar o que é isso aqui, vem aqui, vem aqui abençoada, é isso aqui como é o nome da bendita? Márcia. irmã Márcia, é isso aqui ó. está aqui abençoada irmã Márcia e aqui está o anjo, está entendendo? É isso, é isso que a Bíblia diz Márcia, anjo e ó, olha e ao derredor o capiroto está entendendo? ao derredor irmã Márcia, é mais ou menos isso aqui, vai andando aí e lá o anjo Vai, Márcia, vai. Vai, Márcia Oxente. Aí, para aí, Márcia. Aqui. Aí, por cá, vem o capiroto. O cão, o cão, o cão. Querendo mexer em Márcia. Aí o anjo. Psiu, o que é? Se for anjo baiano, meu irmão, o que é? O que é? acredite que tem anjo no seu lado, levante a mão e glorifique ao Senhor, primeira coisa que precisamos para chegarmos a Horebe, anjo, segunda coisa para não enfadarmos queridos irmãos, primeiro anjo, segundo pão, aqui, pão, sem este pão jamais chegaremos a Horebe, e tem mais, é quentinho, quentinho, a panificadora de Deus Desde que mundo é mundo Foi aberta e tem pão quente todo dia Todo dia Sem pão jamais chegaremos a Oreb E pode observar É aquilo que eu disse domingo Tem gente que se engasga com bolacha seca Jesus nunca colocou a sua palavra Como bolacha Broa não, sempre pão Pão, pão, pão Aliás Jesus foi quem lançou no mundo Sanduíche, pão e peixe gente que pega a Bíblia, já vi não, não é que eu acho errado, acho muito bonito as pessoas dizerem, eu já li a Bíblia 1900 e não sei quantas vezes, bonito parabéns, eu acho muito bonito eu estou engasgado com ela aqui li na realidade três vezes, aí para lá não consegui ler mais porque eu vou lendo, lendo, lendo, lendo, lendo, lendo lendo e paro, tem hora que eu levo um dia, dois dias e um capítulo só, porque eu não sei ler correndo assim, parecendo no um jornal, eu entro na história e paro, começo a chorar, e medito, fico assim, e lá vou eu, e lá vou eu, quer, quer dizer, eu acho bonita as pessoas que já leram várias vezes, mas, pelo amor de Deus, entenda uma coisa, preste atenção, toda atenção é pouca, eu não sei como é que tem gente que se engasga com cada versículo, que eu não sei, não entendo tem gente que se engasga mesmo não, não, ele pega aqueles pedaços de pão bem grande em vez dele martigar devagarzinho para sentir o sabor do pão não engole, fica engasgado e ainda quer engasgar os outros toma também olha o que um cabo certo dia me disse olha o que um cabo me disse uma certa feita irmãos, falta muito para Jesus voltar Jesus não vai voltar agora, para dessa bobagem, porque o evangelho vai ser pregado até a última criatura, para depois o arrebatamento vinho, eu digo, onde é que está escrito isso, meu irmão? Não, no livro de Mateus, capítulo 20, não, o Senhor, Pedro, Tiago e João, perguntaram, Senhor, sabemos que Tu vais para os céus, sabemos que Tu haverá de voltar, mas que senão nós teremos da Tua vinda, e do fim do mundo, aí ele dissera, e este evangelho do reino, será pregado até a última criatura, então virá o fim